Comece a contar lentamente, de 10 a 1, um, relaxando aos poucos cada parte do seu corpo. 10 9 Sinta que está mergulhando num estado de serenidade e relaxamento, sete, seis, cinco. Mais profundidade e relaxamento, quatro, três, dois.